Aqui no Minecraft Utopia a gente tem dinheiro e o dinheiro funciona igual na vida real pra você comprar e vender coisas e muito mais eu quero comprar uma das coisas mais caras que tem a venda na cidade, e pra isso eu criei um minigame muito legal no qual as pessoas têm que passar por um obstáculo e às vezes tem um buraco falso o problema é, eu vou colocar vários youtubers pra competir e fazer o seu melhor tempo e só um deles pode ganhar e ficar com o grande prêmio, e obviamente eu vou ter um lucro em cima disso, agora você quer saber como foi, quem ganhou e como funciona tudo isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva, mano do Céu, o que que é aquilo que apareceu na frente da minha casa? As minhas opções de... Oi? Alô? Tá, eu, eu, eu ia fazer graça falando que ia dar uma pazada nele ou dar um... Batei com o espadão, mas depois desse meu ataque vai ser na pazada mesmo. É uma pazada aí, vai. Mano, o que que é isso? e acho que ele não sabe nadar. Mano, o que tá acontecendo? Eu derrotei bom, se alguém souber me explicar o que era aquilo que apareceu na minha casa, comenta aí. Mas de qualquer forma, mais um dia lindo com a nossa linda casa em Minecraft Utopia. Vocês viram que saiu aqui uma partícula, né? Bom, qualquer hora ele aparece. Aí. De qualquer forma, antes de começar qualquer coisa que na nossa vida recebemos uma encomenda e não foi na caixa de correio. Estamos amando as obras que você tem feito nas suas Traço, Luiz Luiz é o gerente do banco, para quem não tá ligado. É mais bloco para gente continuar fazendo as suas. Na real, deixa eu mostrar para vocês esse negócio das suas, né? Para você que não tá ligado no último episódio, a gente foi lá falar com o gerente do banco para oferecer nossos serviços de reforma e por incrível que pareça, ele aceitou e vai pagar por isso. Então agora todas as suas que são de terra raspada aqui vão virar ruas decoradas assim como estas. E como ele gostou pelo jeito e trouxe mais recursos para gente, ele quer que isso aconteça logo, então muito bom, né? Por sinal, eu fiz essa sampinha aqui no, no último vídeo, só que eu não testei passando com a moto para ver se funciona bem. Vamos testar a minha ideia era ficar uma coisa mais natural que esses blocão aqui que a moto tem que passar. Bom, Descendo, obviamente, é normal, né? Vamos testar agora, subindo. Uh, ficou bem melhor. Pô, eu adorei, por sinal. Oh, temos venda. Alguém usou quatro usos únicos. Vamos pegar aqui a grana, né? Outra coisa que rolou interessante é que no episódio passado eu pedi para vocês comentarem o que vocês acham que eu podia comprar aqui da loja. E eu dei uma boa olhada em tudo e vocês me falaram sobre vários itens. Porém, alguns deles já foram comprados. O que eu tô mais interessado é nesse daqui. É pela estética, não é pelo que ele faz, O que tá muito caro. Eu vou esperar baixar o preço. E outro bem legal é essa botinha aqui, que ela permite a gente andar sobre líquidos. Então vamos pegar ela aqui já. Só que eu tenho a pantufa de gato, né? Bom, eu, eu, eu vou continuar usando a pantufa de gato, mas agora eu vou mostrar lá para vocês ele como funciona. Basicamente, com ela a gente tem o poder de andar sobre Qualquer coisa que a gente quiser O motivo de eu gostar desse item É pelo fato que a gente vai bastante pro Nether Já que a gente tem um portal do Nether público aqui, né? Que por sinal, eu ainda não reformei lá dentro, né? Tá rolando Ó, imagina uma situação normal No qual a gente tá no Nether correndo de um zumbi E tem um ghast ali nos dando medo O que eu posso fazer? Simplesmente vir aqui e andar sobre a lava Simples assim Eu tô levando um pouquinho de dano Mas é quase nada, tá ligado? Mas eu consigo andar pela lava Uma coisa que poderia ser bom É eu comprar o, o item que me dê imunidade a fogo, né? É, só que pelo que eu tô olhando aqui Já compraram o item que dá a imunidade ao fogo. Tem esse. Oi, o bruxo, tudo bom? Tem esse outro item aqui, que ele reduz a duração de qualquer efeito negativo para 3 segundos, se eu não me engano. Só que ele é quase 5 ouros. Eu nem tenho essa grana? Não, eu tenho sim, mas não vou comprar, não. Na real, se vocês quiserem que eu compre o um artefato mais caro da loja, comentei que eu compro, vai. De qualquer forma, por enquanto, eu vou estar tá utilizando a nossa botinha de gato e vou deixar essa bota aqui na nossa mochila. Ah, eu tenho duas cápsulas. Vamos testar o que quer. Vamos jogar no lago da casa do Apu. Pra você que não tá ligado, mano, o Apu reformou a base dele e olha que da hora que ficou, mano. Passa no vídeo dele lá para ver que tá show. Agora, era o seguinte, outro dia eu coloquei uma, uma cápsula aqui, olha, que dava essa lâmpada fake, só pra trollar ele, porque ele me vendeu uma cápsula horrível. Vamos dar uma olhada no que essas daqui também tem pra gente jogar aqui embaixo. Ou oh, é mais igual. Vamos colocar aqui também. Boa. Mano, essa daqui é uma casa muito grande pra colocar aqui embaixo. Acho que é maldade. Só que essa daqui já tá boa. Deixa ali. Mano, será que eu consigo arrumar mais lâmpada com o tempo? Já tem duas. Imagina eu colocar dez aqui. E será que ele já percebeu? Pra quem não tá ligado, ele vendeu essa cápsula horrível aqui pra mim por um preço mó caro, falando que era boa, sei lá o quê. E eu fui ver o que tinha. A única coisa boa que tinha era umas bancadinha de livro. Não valeu nem um pouco a pena. Mas tá tranquilo, né? Porque todo mundo aqui é amigo. O que importa é que eu coloquei uma lâmpada no lado dele. De qualquer forma, o meu plano pra hoje era a gente começar usando nosso sapá que cava três por três que eu fiz no último vídeo para pegar areia para começar a fazer os recursos para reformar a cidade. Mas como meio que a gente já ganhou esses recursos, eu acho que a gente pode começar reformando a cidade já, né? Então vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa. E por sinal, eu tô amando esse negócio de ficar arrumando as ruas da cidade. É bem legal ficar trabalhando aqui de verdade mesmo. Eu, eu, eu adoraria tipo, ajudar a fazer algum local como sei lá, uma delegacia ou o próprio correio ou qualquer coisa, sabe? É bem legal trabalhar aqui e ó consegui gastar praticamente todos os recursos, os pouquinhos que sobrou eu devolvi lá daí outro dia. Eu pego o red volta e continuo fazendo Mas por hoje eu fiz essa ruim aqui, olha Vai pra loja do Biel, desce ela aqui mais ou menos pra loja da Poc E eu parei ela por aqui Em breve eu quero expandir ela certinho até minha loja Vocês podem ver que eu não expandi certinho até minha loja Pra deixar bem claro que eu não me decidi como que eu vou fazer ainda A da Poc eu parei aqui, olha E depois tem que fazer um puxadinho também pra essa loja do Dret Bom, de qualquer forma, chega de trabalhar na cidade por hoje O que eu quero fazer agora é um jeitinho de eu ganhar mais dinheiro aqui na cidade Por causa que querendo ou não, por mais que a gente tenha 735 tem coisas que ainda não dá para comprar e coisas que eu acho muito interessante. Então eu preciso de mais dinheiro. E a forma que eu pensei para arrumar isso é fazendo o um minigame mortal, no qual as pessoas pagam para jogar, que vai ter um prêmio muito bom, mas que é muito difícil de ganhar. E a coisa perfeita para fazer esse minigame é literalmente esse bloco aqui. Tá vendo essa trapdoor é uma trapdoor de ferro ou agora uma trapdoor de grama. Que ela fica bugada quando é grama, mas aqui ó, de bancada de trabalho ou de Rama? de cama bugou, eu já imaginava que ia bugar hoje fornalha de ouro e por aí vai. Isso é uma trap door, mas eu consigo fazer bloco falso de qualquer coisa com esse mod que eu usei esse aqui. Olhando todos os blocos desse mod, tem um item muito legal, que é esse daqui, que é o bloco fantasma. Eu não sei exatamente como ele funciona, mas vamos tentar fazer E para quem não tá ligado no último vídeo, a gente fez o um sisteminha de baú, que é basicamente só esse terminal de criação, que ele serve como uma crafting table. E esse bloco aqui, ó, que ele é um leitor de inventário. Daí ele consegue ler todos os baús que estão encostados. Por isso que todos os meus baús estão amontoados desse jeito feio. Por causa que é assim, ó, ele lê tudo que eu tenho no sistema de baús incrível. E graças a isso, eu consigo fazer o bloco fantasma, porque antes eu não ia saber se ia ter o recurso suficiente ou não. Agora, teoricamente, o bloco fantasma. Eu posso colocar quatro blocos fantasma aqui e eu consigo passar por eles? ah Consigo, que legal. E eu posso transformar eles no bloco que eu quiser. Por exemplo, madeira. Tá, tá ah, é com picareta aqui, né? <risos> ele até confunde. Tá bom, uma boa parte do meu plano eu já tenho. Agora o que eu preciso basicamente são recursos para fazer esse minigame. E uma área. Tá bom, tá bom. Eu tava pensando aqui, juntando minhas ideias e eu cheguei a algo. O único problema é aonde eu posso fazer isso. Bom, eu vou andar até achar um local mais ou menos plano e de quando eu achar esse local a gente vai começar a bolar esse plano aqui, porque, mano, esse minigame vai ficar muito louco, vocês vão ver. Eu escolhi um local e eu escolhi o bloco que eu quero utilizar. Eu quero usar Nether hack, porque é um bloco barato e fácil de quebrar. O único problema é que eu não tenho quase nada desse bloco. Então, eu vou pro Nether rapidão, vou pegar algumas Netherrack e daí a gente vai pro local que eu já escolhi. Mano, nossa, muita muito eu animado com essa ideia, vai funcionar muito bem. Eu tenho que fazer uns espinhos também, por sinal. Mas vai o porquê. mano, e tipo assim, eu sei que já não, não reformei a cidade toda, mas as partes que já estão reformadas já tá bem mais legal de andar, na moral mesmo. Peraí, porque eu vim na cidade? Ah, lembrei, eu ia usar o portão do Nether para pegar Nether Hack, né? Vamos lá, vai. Cara, pegar Nether Hack já é fácil. Agora, com essas picareta que eu fiz, ainda tá melhor ainda. Eu tenho que começar a alugar lá pro povo pra ganhar uma grana. E essa pazona que eu tenho que quebrar 3x3 também, né? Porque vale a pena. Mano, achei a exista vermelha do Apulho de Topcraft. Vou guardar para depois entregar para ele. De qualquer forma, não vou nem usar a nossa motoca preparada local porque é aqui atrás de casa para vocês verem como é pertinho ó bem aqui nessa área que tem esse campo lindo bem aqui tem uma área maneira que é essa daqui o início pode ser tipo, mais ou menos algo como tipo aqui senhora aí eu, eu quero fazer tipo duas linhas uma linha cobrindo tudo aqui e uma linha cobrindo tudo aqui na verdade vamos fazer isso que é mais fácil essas duas linhas basicamente vão demarcar aonde é a área jogável do nosso minigame eu vou tirar todas essas gramas e depois todo mundo vai ter que saber onde tem e onde não tem buraco e se você quer no buraco você tá ferrado. Bom, e como vocês viram, a gente já limpou a área. Ficou mais ou menos assim. Ficou bem legal, pra ser sincero. Parece um circuito de corrida. Aí é o seguinte, essa área aqui eu acho que ninguém vai utilizar. Então vou deixar ela como uma área segura de trollagem. Aí aqui vai ser as partes que todo mundo vai utilizar. E o meu plano é espalhar os buracos aqui. O único problema é que enquanto tudo aqui for de grama, não vai dar pra espalhar o bloco falso, que o bloco falso buga quando é de grama. Então tem alguma variação da nether Hack? Se eu fizer essa bancadinha de trabalho bonita e fácil, Fácil. Eu consigo fazer umas netherrack modificada, então vamos fazê-la. Mano, olha como as coisas estão mais fáceis. Eu coloco tudo que eu preciso para craftar essa mesa de trabalho, clico no mais e tudo que eu já tiver pronto ele vai mandar para cá, porque o nosso sistema de baú carrega todos os nossos itens. Bom, faltou para a gente um tijolo. Nossa, que específico, né? Logo uma coisa que eu estou trabalhando toda hora eu não ter. Uma bola de argila. Bom, a parte boa é que teoricamente é para ter argila aqui em casa, né? Eu nunca peguei argila daqui. Então eu esquento uma delas, coloca o tijolo aqui e a argila aqui. Foi. Agora a gente tem essa mesa de trabalho toda doida que a gente ainda não sabe por que que serve. Uhul, que bonita. A gente bota a Nether Hack aqui. Vamos usar essa daqui essa, que dá mais, dá mais uma sensação de perigo, sabe? E pronto, por enquanto, a gente tem uma quantia até considerável dessa Nether Hack. a parte boa é que é fácil fazer ela. Agora, vamos ver se dá para fazer bloco falso dessa Nether Hack, né? Ah, tem como, fica igualzinho, perfeito Então nosso primeiro objetivo vai ser trocar tudo Agora, levando em conta O tamanho do caminho que eu fiz, eu não sei se eu me arrependi Ou não, na realidade depende tudo De quantos blocos eu quero colocar De chão falso, né, se bem que eu não preciso Descer o chão, eu tava pensando em descer o chão, mas Teoricamente não preciso, eu posso fazer nessa altura aqui, né Ó, nossa, pior que tá ficando legal, né, Pior que tá superando Minhas expectativas, tô achando bem maneiro, pra ser sincero Acabou nossos ender hacks, então Eu acho que eu vou buscar um pouco mais, aproveitar Acabar com essa picareta aqui e preencher Toda essa área, então vamos lá, beleza, um tempo legal se passou e olha só como ficou tudo. Mano, ficou muito louco. Eu, real, adorei esse matinho aqui, louco. Tenho... Pronto, só para não me dar agonia, ó. Eu levantei algumas partes e deixei um caminho, um bloco de ouro aqui para deixar tudo mais claro para quem está jogando. né Então eu acho que tá tudo bem fácil de entender. Eu fiz mais alguns blocos fantasmas. Agora é só a gente começar a quebrar tudo e espalhar eles. No começo, eu quero espalhar poucos, por exemplo depois e aumentando, como vocês estão vendo. Aqui no final, eu quero que o jeito mais prático de passar na realidade, o único jeito de passar, seja dando a volta, porque é o caminho mais longo e eu quero, quero ver se alguém vai ser louco de tentar passar por ele. Eu acho que assim tá bom já. Eita, vou ter que fazer mais bloco fantasma, mais caro do que eu imaginava. Bom, mas de qualquer forma, imagina o seguinte que todos os buracos já tem esse bloco preto aqui e tudo que é bloco preto, você não pode pisar, porque se você pisar, você cai. Eu vou fazer uns buracos aqui para todo mundo ter como passar também, né, e voltar pro início. Mas a ideia é essa na base. Então deixa eu arrumar tudo aqui para deixar esse mini game pânico e vamos chamar o pessoal para jogar que vai ficar muito insano. Sério, eu tô muito animado, porque a uma grana boa com isso, hein? Tá bom, terminei. Peguei nossos blocos fantasma de volta. Nossa, feliz, bonitinhos bonito na mão, né? Por causa que eu precisava organizar tudo. Agora, esses são todos os buracos que, por sinal, eles estão todos interligados. Muito legal, né? E vamos supor que eu caí aqui no final. Se eu cair aqui, eu vou instruir todo mundo a seguir as tochas. Eu vou seguir nas tochas e vai ter várias placas apontando pro caminho que eu devo seguir para voltar. Todo local que a gente cair está interligado. Por exemplo, aqueles buracos de antes, todos eles são para e que tem as tochas para seguir e tem as placas indicando o lado. Então não tem como a pessoa ficar perdida, sabe? Aí sempre que alguém cair, ela vai voltar aqui para o início e vai seguir o caminho dela. Aí se alguém quiser ser louco de estudar o caminho, voltando tudo para saber onde ir, vai dar a estratégia de cada um. O importante para mim é o dinheiro. Agora eu vou começar a espalhar o bloco fantasma em tudo. Ele tá pegando o bloco que eu clico, olha que legal. Nem eu sei mais o porquê eu caí agora Esse negócio funciona bem Eu posso andar no shift, né? Mas o pessoal não vai poder, não E, ó, a primeira parte toda já foi Agora eu só preciso de mais ou menos Um pack de bloco pra tampar todo o resto E GG, devo chamar o pessoal É? Agora que tá tudo pronto É só chamar o povo pra jogar Aí é a hora de é, escolher um valor pra cobrar e tudo mais Eu vou esperar tá todo mundo aqui Todo mundo que for participar da brincadeira Porque daí eu faço o valor na hora Pra eu ver um lucro E pra pessoa que ganha uma minigame ter um lucro também, né? Mas eu acho que já tá bem legal assim Tô animado Vamos chamar o pessoal E, bom, e depois que eu terminei tudo, eu tava vindo pra minha casa quando de repente o Biel apareceu. Sarve, Bielzeira, suavidade, mano. Suave, LG. Cara, eu tô precisando de um negocinho aí que só você tem, cara. Ô, Bial, pode entrar aí, mano. Sinta-se em casa, cara. Pô, mano, é, é casa tá em falta, né, velho? Mano, minha casa tá que linda, é a casa que só os inteligentes tá. vê, mano. Ah, entendi, então eu, eu sou meio burro, assim, porque eu não tô enxergando nada, LG. Tá, tá tudo bem, mas enfim, do que eu posso te ajudar? É, então, ó, eu tô andando bastante de moto aqui na cidade, né? Tô gostando, parece que colocaram hum. umas boazinhas lá também. E aí, agora tá, tá dando pra fazer umas manobras legais, tá ligado? <risos> Tá, já entendi. Você, você, você que é gasosa, né? Exatamente. Gastei tudo e a gasolina foi de bala. Beleza, tu trouxe o galão? Eu esqueci o galão. Mas... Tá, faz o assim, seguinte então, ó. Eu, eu tenho o meu galão aqui, eu deixo você ficar com o meu galão depois você manda o seu vazio pelo correio pra mim, pode ser? Pode ser então, pode ser. Tá, ó. O valor é duas madinhas de ferro o galão cheio. Ah, então beleza. Deixa eu pegar aqui, duas madinhas de ferro. Tá aqui, ó. Beleza. Tá. Ó, Biel, aproveitando, mano, que você tá com o galão de gasolina e os bagulho, eu queria te chamar pra uma brincadeira, pra uma gincana pra você ficar rico. Uma gincana para ficar rico? É, ó. Faz o seguinte, me segue aqui, me segue aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. E ó, é o seguinte, Oi. eu tenho um desafio muito insano pra você e é muito legal. Que desafio, Luigi? Tá, tá vendo que aqui tem uma borda de, de netherrack e uns blocos de nether um pouquinho diferenciado, né? Não, não vai não, volta, volta, volta, volta, volta. Aê! tá. beleza. Então, é o seguinte, o seu desafio é passar por todo o caminho e chegar até o fim e passar pelo bloco de ouro. Obviamente, essas netherrack normais são uma barreira, então você tem que passar por dentro, onde tem esses blocos aqui. Só que tem um problema em alguns locais. Vamos tentar achar algum aqui para você ver. Ó. Bom, alguma hora a gente vai achar, mas para cá lembra que tem. Quer ver ó, aqui, ó, por aqui, aqui, ó. Tem, tem alguns locais que tem blocos falsos. E daí tem um caminho para você voltar e tudo mais, que é um caminho seguro. Você não vai morrer nem nada do tipo. As é minhas que instruções que é são sigam as tochas e as placas para você voltar para o início. Só que lembra, você sempre tem que andar por esse bloco vermelho. Não pode andar por, por pela borda ou por fora. E daí, Chegou no final, ganhou e eu vou estar cronometrando seu tempo. Quer participar? Ah, quero, quero, quero ser. Tá. E é o seguinte, é obviamente eu vou pegar uma partinha do lucro para mim, né? Porque lógico, né? Mas o, todo o dinheiro que você colocar, que as outras pessoas colocar, eu vou dividir numa parte bem boa e vou dar tudo pro ganhador e uma partinha pequena para mim. Hum, beleza, beleza. E, e quanto que tá essa brincadeira aí, LG? Pô, cara, tá pensando em pegar três moedinhas de ferro de cada um que tu acha? Interessante, interessante. Eu acho que vale a aposta. Então, vou mandar a de ferro aí. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Toma aí, gente. Tá. Então, quando você estiver pronto. Ah, vale lembrar. Você não pode colocar bloco, não pode voar, não pode dar pulo duplo, escalar parede, só normal. E você não pode utilizar o shift, tá? Nossa. Tá bom, véio. é É, aí ah. É pra onde que eu tenho que ir pra frente? Ah, eu só que esses blocos aqui, ó, estranho. Esse bloco é o Não. caminho todo. Ô, Maio, calma aí, volta aqui pra cronometrar, né? Ah, desculpa. Biel, você tá pronto? Cara, tô pronto, LG. Então, a partir do momento que você pisar no bloco, o tempo vai ser cronometrado. Então, em 3, 2, 1, vai! Beleza, vamos Sem lá, shift, cara. hein? Pode correr, tá, é pode pular, só não pode usar shift. Tá bom, tá bom, tá e bom, vou tá por aí, tá aí. E ah, caiu, ah, caiu. Mas pode continuar. Você volta o caminho lá, sobe a escada e continua, Bel. Ó, oh, você, você sabe de você sabe de ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. bota tudo, volta tudo, volta tudo. Já foi mais de um minuto, eu acho, mano cara, você ai. tem que levar em conta que você está indo bem na primeira parte, que teoricamente é uma partinha difícil, né? Você tá você dificultoso na segunda só, você se tendo bem, cara. É essa parte aqui, é complicada. Ó, é aqui que tá me complicando. Tá, não pode shift só para lembrar. Ai, ai, ai, ai, boa, Biel, boa, mano. Jogou muito, cara. <risos> é, meu Ó, gente. eu não tenho seu tempo certinho anotado, mas tá aqui na tela. Depois eu vou comparar junto com o editor o, de, o melhor tempo de todo mundo e vai aparecer na sua caixa de correio. Não, eu entrego pessoalmente amanhã. Pode ser, beleza, então, LG. Obrigado, é nós, mano. Boa sorte, tá? Valeu, valeu. Aí agora é só a gente chamar outras pessoas. Então, você tá pronto, house? Tô. Então, em 3, 2. Um, valendo, vai, boa sorte, vai, vai, vai, vai. o Raus, <risos> oh, você tendo tá bem, cara. Você não quer nenhum buraco até agora. Caraca, <risos> o Raus O Raus passou a primeira parte inteira. <risos> Meu Deus! Meu Ai. Deus! Meu Deus! Ai. Eu achei que tu ia passar tudo de primeira. Meu Deus do céu! Simplesmente insano. Vai, House! Raul, vai, o Raul. Tempo tá contando! Tempo tá contando, House! Vai, vai, vai, corre, corre! Mano, Deus, eu, eu tô simplesmente desacreditado, House. Eu tô simplesmente desacreditado. Eu tô muito desacreditado. Eu tô desacreditado. Parte 2. O, o, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu. Ele caiu. O House empacou no final. O House empacou no final. Meu Deus! House, meu Deus, o, Deus, Deus. o seu dinheiro está em jogo, House. O seu dinheiro está em jogo. Ih! Ih? Ai, caraca, pisei fora, ah? sem querer. Ih, acabou. house como você pisou fora por penalidade, eu vou adicionar 5 segundos no seu tempo, editor. Pode adicionar 5 segundos no tempo dele total. E agora, House basicamente, eu vou assistir os outros competidores jogarem. E quando sair <risos> o resultado com o melhor tempo, eu vou pessoalmente na sua casa, caso você seja ganhador, e entregar o seu prêmio, tá bom? Ah, tomara que eu tenha conseguido, mano. Nossa, que da hora, hein? Gostei. Raul, oh, você foi bem, Zé. Bem Ai, eu caí três vezes. Ah, que não, não, você foi bem. Eu, eu acho que em último você não fica, tá bom? <risos> mas, mas é isso, mano, é nóis vale Tá, Pedro, você entendeu todas as regras? Tá, tá entendido. Então só lhe resta uma coisa. Muita sorte. 3, vamos, vamos 2, 1. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Corre, Pedro. Tá, ó, você pode correr pulando se quiser. Só não pode apertar shift. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Pedro que o Pedro que dominou o jogo, o Pedro, que... o Pedro que... é. não dominou, não dominou, não dominou. Pedro, que... você passou ah. ileso pela primeira parte do desafio, mano. Tá, você tá, foi tá, o tá. único. Você foi o único. Vai, Pedro, corre, corre, Pedro. Beleza, beleza. Mano do céu, eu deixei muito fácil essa primeira parte, não é possível. Ai, caiu de novo. Pera, pera, pera. pera. Pedrox, por tá, que você não tá falando? Você tá pensando muito? Você tá pensando muito? Você tá pensando muito, Pedrox? Você tá pensando muito, Pedro? Tá pensando muito, Pedro. Não. Cadê a estratégia gamer? Cadê a estratégia gamer? Siga as tochas, siga as placas. Cara, eu levei <risos> <de> muita sorte. <risos> corre, Pedro, corre, Pedrox. Você vai ficar atrás do House? Nerd House? Interrogação. Não sei, não sei, você vai descobrir em breve quando você passar ou quando você não passar. e. ele passou, ele passou, ele dominou a estratégia. Yes! Mano do céu tá, Pedro, que foi o melhor tempo. Eu que vou foi te dizer uma tempo. coisa Eu não sei quem foi melhor Se foi você ou o House Mas o House Ele pisou na Dender Hack Então ele tinha uma penalidade De 5 segundos extra Eu não sei quem ganhou ainda O editor tá colocando na tela E o tempo seu Então eu só vou descobrir depois Bom, caso você tenha ganhado Amanhã eu apareço na sua casa E te entrego o seu prêmio, tá bom? Beleza, valeu, mano É nóis, mano Tchau, boa sorte Agora eu só preciso esperar O vídeo ficar pronto Que os editores vão entregar ver quem ganhou E amanhã a gente passa entregar o prêmio de alguém e obviamente eu vou tirar uma parte de lucro para mim então esse minigame foi um sucesso vamos ver se a gente faz mais mais amanhã